Estas festas são top. Bom ambiente, produz sol até às duas da manhã. Ó oh, da vida, essa bebe está a buscar o olho. Não, deve ser do sol. Eu tenho que pôr ordem nisto. Mas vocês apareçam porque aqui está-se muito bem. Faça também a grande festa da sua casa. Salamandra Pellet, ela, agora a 749 euros. Aproveite os descontos numa loja ou em ruamerlan.pt.